A prisão de Putin, a prisão de Trump e a prisão do ex-presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro. Se abre processo contra juízes do TPI, o Tribunal Penal Internacional, que pediram a prisão de Putin. De acordo com o Kremlin, a decisão contra Putin é, abre aspas, ultrajante mas legalmente nula, já que Moscou não é signatária do tratado que criou o tribunal de Haia publicou a Veja. Você pode pesquisar por veja.abril.com.br Olha só, Estados Unidos é em suspense diante de possível indiciamento e prisão de Donald Trump foi ventilado aqui pelo site da Estado de Minas, você pode estar pesquisando aí pelo site Estado de Minas. O Tribunal Penal Internacional e o mandado de prisão de Bolsonaro. Foi publicado pelo Brasil 247. Diz assim, o brasileiro foi denunciado em vários processos por e crimes contra a humanidade, escreve o colunista Jefferson Miola. A matéria segue dizendo, olha só, o Tribunal Penal Internacional, o TPI, emitiu mandato de prisão do presidente russo Vladimir Putin sob alegação da prática de crimes de contra a humanidade. Putin foi enquadrado no artigo 5 do Estatuto de Roma, norma da ONU provada em 17 de julho de 1998 na Conferência Diplomática das Nações Unidas, instituiu o TPI. Aí na sequência, ele vai falar aqui a respeito do Tribunal Internacional, vai dizer quando ele foi criado e alguns outros detalhes. Ele vai dizer aqui também que o pedido de prisão feito pelo TPI com relação ao Vladimir Putin não é muito eficaz. Entretanto, olha só nesse trecho o que diz a iniciativa do TPI em relação ao presidente Vladimir Putin, mesmo assim, serve de alento à sociedade brasileira, que pode e deve insistir nas demandas apresentadas ao Tribunal Penal Internacional em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E continuou dizendo: o genocida brasileiro foi denunciado em vários processos por e crimes contra a humanidade que, todavia, não prosperaram no âmbito do TPI. Depois da célebre decisão do TPI sobre Putin. Seria contraditório o tribunal não acelerar também a análise das denúncias contra Bolsonaro, uma vez que ele é denunciado por infringir o mesmo artigo 5 do Estatuto de Roma usado no enquadramento de Putin. Então, de fato, tem sido ventilado essas três prisões, a prisão de Putin, a prisão de Trump e a prisão do ex-presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro.